Imagine jogar uma partida de CSGO que comece muito difícil para você e seus companheiros. Aquela partida que nada parece dar certo, com os oponentes, inclusive, abrindo 8 rounds de diferença. Sim, 10 a 2 para o time adversário. Ah, mano, não, cara. Ah, não, ele tá chutado. Ele abriu de uma maneira forte ali em mim, cara. O que, que é isso? Imagine que essa partida, praticamente já perdida, tem uma reviravolta. E você está lá, matando quase 40 bonecos, muito próximo de conseguir virar o jogo. Mas um dos seus companheiros, com apenas 3 kills. 3 barra 19, enquanto você tem é 35 barra 16. E um outro companheiro de sua equipe, que está até conseguindo jogar melhor, entrega possivelmente o round mais importante do jogo. Flashback. Boa! Valoriza, é Felipe. Tem, dois, tem, dois. tem mais um, né? Boa! Valoriza, valoriza agora, valoriza, valoriza Valoriza, cara Presta atenção Como que você agiria nessa situação? Como que você conversaria ali com o seu time? Com o um cara que tá matando pouco? Com o um cara que entregou um round importante? Na sua opinião, qual a postura mais correta que um teammate deveria ter? O que todos nós sabemos é a postura que o Wave já teria. Imagina o Wave nessa situação, matando quase 40, virando uma partida que era praticamente perdida. Imagine como ele iria tratar o Felipeira após entregar aquele round, o Carlini, por não estar jogando tão bem assim. Quer dizer, o Carlini não tava matando muito, mas tava com a gente, tava seguindo o carro, só que não tava dando nada muito certo pra ele. Qual seria a postura do Wave nessa situação? Todos nós sabemos Esse vídeo, eu quero mostrar a postura que eu tive E não porque eu sou melhor que os outros Ou porque eu sou um ótimo GR, não Mas é que depois que a partida acabou Eu notei que a gente só conseguiu virar esse jogo Por conta da postura e por conta da maneira que eu tratei o meu time Se eu tivesse perdido a linha O final dessa partida seria totalmente diferente Eu tenho certeza disso, cara Eu tenho certeza O Evie deveria assistir esse vídeo Eu sei que eu não sou ninguém Mas esse vídeo também é uma aula pra ele Vai meio. Nossa, já começou, mano. Tamo, tamo. A be... Galera, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, Renato. Virando, Renato. Era bait meio. Era bait meio. Matei aqui. Ajuda, ajuda. Ajudaria Felipe do caramba. você. Felipe base, mano. Que que é isso? Costa, costa, costa, costa, costa. Valeu. Vai, vamos fazer 5G, assim banana, vai. Só de, só de troca. Ai, foi a minha, mal. Mano, como é que esse cara não morreu, velho? Ah. Eita preula, o Felipe! Ó. Oh. Tá preula. Você é noob, cara, pra tu usando pelo bem. Valeu. Então, mas tem pra cá, mas tem pra cá. Passou. Pode ter comido base. Pode virar, não? Já tá ah, não, o Kerry não tá Mais bem. um, mais um. Mais um piscina. Tô chegando bem. Banga aí, banga alto, banga out, out, out. Algo um... colete, é da tem um morto banana, morto banana. Tripla. Um tripla Tem um banana Nossa oh. Caraca, mano, esse cara é bom de abrir Mano Tentei, cara Ô, esse cara tá abrindo bomb muito Ele abriu de uma maneira forte ali em mim, cara Que que é isso? Vou ruxar esse aplic ah, Sem é medo Não, tô mandando a print, tá legal? Olha, mano, minha cabeça meu Deus, pinei tudo. A Bethânia. O Bom filho a casa torna. Eu tô sem Não dá para ir mais não, bom que já é os... Sai fora, mano. Muito bruto esse cara, velho. Você ouviu o apartamento? Não, não, não. Ah, não. Sai fora. Esse cara tá cá, muito véio, forte, não. mano. Ajuda aí, Felipe. não. <risos> oh, olha o que ele fez no Felipão agora, velho. Ah, não. Ele tá chitado. Esse cara tá chitado. Não chora não, para a bunda. Não chora não. Exploindo o flashback. Exploindo o flashback. Caraca, eu dominei uma aqui, velho. É pra banana? Tô virando lá. Cuidado, dog. É perigoso. Posso bangar uma fallen? Pode, pode, rápido, rápido, rápido. Okay. Tem mais um? Matou, matou, matou. Ainda mais a cara, ainda mais a cara. É, fo é, é forte esse. Arabesca. Vai, vai, vai. Faz fada, faz fada. Linda. Ué. Ó, tá aberto aqui já. Ele vem com tudo, mano. Ele, ele não tem medo de nada, não. Ó, vou bangar. Banguei. Pode ir, pode ir. Pode ir. Ai, meu Deus. Tá aqui, tá aqui. Olha, ah, nice. ai, como o cara fez isso, mano? Vou matar. Tem mais um. Tá de costa pra você, filho. Linda. Bora, bora que tem jogo, rapaziada. Sem troll. Joguei mesmo. Passou. Mata, mata, mata. Esse cara tá sempre fazendo um entro, mano. Ele tá jogando solto, velho. Ai, não matei ninguém, tinha, é, três, tinha três, 3, 3. 88 e 56, Felipe. Toma todo certo. Ai, ai. Ah, matou. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Moleque no rato ali, parado. Ai, ai, ai, ai, ai. Ele tava molotovado, cara. Ele entrou mirado no bagulho. Ah, mano, não, cara. Ó, já foi só que eu... Tem tripla? Ai, o pilar na direita. Escuro, escuro. Escuro e banana, acho. Banana. Ah. Ai, valeu. Ah, valeu. Mano, vamos fazer 3B aqui. Os caras estão batendo muito B. Tem já aqui, tem já aí já. Come... Queimou, queimou essa carta. Ai, Tá, tá, tá. Já passou já. <risos> Nossa, eu dando TK pra caramba no... <risos> mano, eu vou fazer um avanço tapete aqui, galera. Vai um B aí. Peguei. Ui. Que maravilha, Felipão. Você baitou muito, meu mano. Vou bangar. Dominar vocês dois. Banguei. Pode ir. Ainda tô cravado, Felipão. Pode ficar. Boa, Felipão. Tá no um, okay. meio também, na direitinha. Nossa, como não pegou? Tá lá. Vamos jogar junto. Pode ter passado o Nick, um, acho. Frente, não, não, não, relaxa, não, não, não vamos soltar. Plantou. Vou mas... pegar HL1. Acho que a mira aqui endureceu. Ai, cara! Irmão, se você me der mais um TK, cara, você vai ser que ficar dessa <música> Boa. Ó, galera, eu vou falar, aqui de terra É só a gente jogar junto, não inventar Tipo, loucura de ser herói, tá ligado? Ó, esse round aqui, mano, mano, eu vou passar a banana aqui no cantinho Faz um MF, tapete Desce campo, tipo, força ali os caras Que aí o mano da B vai ruxar, e vou matar o mano da B E vocês voltam pelo meio pra gente entrar B, fechou? Como vocês viram, rapaziada, essa partida Tava muito difícil, e já já eu volto Com ela pra vocês, garanto que vale a pena gente Até o final, só quero dar um rápido recado antes Um rápido recado não, um rápido spoiler O canal agora é parceiro do kidrop.com Sim, eu não sou mais parceiro do CFSco.net. Em breve, um vídeo no canal falando sobre isso. Eu só adianto que vocês já podem ir utilizando o cupom DOG aqui no Kidrop. Depositem qualquer valor e fiquem ligados no canal nos próximos dias, porque, mano, o que tá vindo aí vai impressionar muita gente. Ó, 3H 2 3H 3H Vamos ruxar, matei um. Vai, pode vir, pode vir, pode vir. Mais um. Ah, mano, 3B. Joga junto agora, ó. Joga junto, joga junto. Tem você, tem você, tem um x1, Sacato, esse cara da B. Maldita hora que eu chequei na faca. Disfarçando ainda. Linda, Renato! Linda! Esse Renato joga, hein, mano. Esse moleque aí é diferenciado, velho. No check, Carlinhos. Tem um strefando. 3B, 3B, 3B, 3B. Tem um aqui ainda, tá? Tem um campo, tem um campo. Sim. Maravilha. Vai entrar pra aí? Entrei. Ai, ai, ai, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem ali. Tá indo nível, eu hein? Puxa um, morto. Apetite. Vamos, galera. O que tem jogo? Tô entrando, o dominei banana aqui, galera. É, Vem, Felipe, vem. Joga com nós aí que a gente ganha. Fica quieto aí vocês dois, que o Felipe vai fingir que vai ser pra área, e depois a gente volta a ver com tudo, tá? Nossa. Ah, mano. Tem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, oh, Ah. Tu, vamos estourar... Vamos estourar nice. esse NIP Ó, MF, meio, NIP. E aí vamos, vamos lá mesmo. MF, NIP, A. Vamos, vamos, vamos. Ah, tem ah. Apartamento, apartamento, apartamento. Vem, galera, vem, galera, vem. MF, NIP, Esquece é B. Vem A, vem, A. Só se fecha aí, só se fecha aí. Xuxa tem. Ó, oh, comeu bom bem. Vai tá morrer. Ah, é tapete, velho. Tapete, tapete e NIP. E NIP. Tá bom, não precisa olhar com o peixe não, Rino. A B é time, vamos HS. Linda! Um... <risos> Galera, dá uma marcadinha ali <risos> pelo MF meio, eu vou tentar passar banana no shield. Passei na sigila, passei na sigila. Mais um, mais um, mais um, mais um. Linda. Tá aqui, tá aqui. Vai, Felipe. Felipe Tomei de gank, vai Linda, Nossa, galera Boa O Felipe do nada Começou a aumentar os caras Os caras entrando E o cara parou Matei um B Vamos, vamos, vamos Abandona, ah, abandona a história O cara em cima Bom B, bombe, B, vamos B Banguei CT Tá merda, esse mofo tá merda Aí, Ai, tem um tapete. Ai, mano, tem. Ai, ah, eu. Tô com você, Felipe. É, eu só fode, deixa eles virem agora. Só fode, deixa eles virem. Pode é que eu tô numa posição que eu não consigo ajudar muito aqui. Né? Não, só fica aí. Achei, olha, olha o cachorro. Cachorro morto? Oh, Mateu, Juninho. Linda! Tipo. Oh. Boa! Bom, esse round aqui é na calma, mano. Eles vão fazer um rush, eu acho, alguma coisa assim. Duas HEs, morri, tô com 6 de vida. Passou. Puxou, puxou. Ele sabe, filha da mãe, ele sabe. Puxou banana, puxou banana. Tá aí avançando, Renato, também, mas... tá avançando. Juntos quatro, escolhe um lugar. Juntos quatro, escolhe um lugar. Tô... Ah, avançou, avançou banana. Abre aí quem tá no meio Ah, não, mano. Joga, Filipão, joga, Filipão. Joga, Filipão, joga, joga Filipão. Mais um, mais um. Juntos, um três. Meio, meio, meio, juntos três, juntos três. Tá no meio, no meio aqui, meio Em na... cima, em cima, em cima, em cima. Arma na mão só. Por, Por baixo. O tapete. aí <risos> ele vai voltar. Hum. Ele acerta tudo, mano. Mano, deixa ele clicar. Deixa ele clicar e confia. O Filipão Mano, o Filipão Eu quase tava explodindo. Felipão, ele não vai clicar antes de clicar, ele vai ver o Felipe, né? Ó, oh, presta atenção, quando a gente tá assim, tipo, 4x4, 3x2, mano, junta, tá ligado? Ô, mal aí pelos. Que é isso, não, Mano, tem que isso, isso não importa, Carlinda, de verdade. CS, mano, isso daí é o que menos importa. Confia. Banguei. Ai, dá um pouco, mano. Desmoquei CT. Ah, é dois minutos CTs. É. Bom, tá bom, tá bom. Fura não, fura não. Ah, então vai, então vamos. Aqui, nossa. Tripla tripla. Que isso full set. Segura um pouco. Valeu. Relaxa, ó, a gente, mano, a gente ganhou 4 rounds e perdeu um. Se a gente ganhar mais quatro, a gente já faz 15. Valeu. Eu tô com você, galera. Né? Vamos lá, vamos lá, entrar, entrar. Plant, plant, plant. Vou Vou ter fechado, Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Tá, eu jogo aqui, Nato. Né? Se quiser fechar? Só finge que vai ser a última calma, a gente vai voltar a banana, tá ligado? Vocês vão fingir que foi a última calma. o meio, puxa o MF, puxa o MF. meio, Felipe. Matei, matei. Um banana. Pode estar marotado o bomb, tá? Boa. A gente vai fazer uma calma que é arriscado, mas a gente ainda não fez. rush B, Matei, matei. Tripla agora. Exatamente cego. Triplameado. meado. Plantar, plantar, plantei. Se fecha se fecha se fecha, se fecha, se fecha, se fecha, se fecha. Ah, olha isso. Relaxa, cara. relaxa. Só fecha agora, só fecha agora. Nada aqui, nada aqui, Felipe. Ele vai morrer, acho. Tá bom. que é. tá Tem um Xuxo, tem um Xuxo. Linda, Felipe. Tem arco? Pode entrar. tá mirando, mirando. Gol, go, go, Embaixo. Gogo. Agora. 3x3, galera. 3x3. Boa! Valoriza, Felipe. Tem tem mais. Boa! Valoriza, valoriza agora, valoriza, valoriza! Valoriza, eu Presta atenção, pad, <risos> tá nip Tá vindo ali, pronto. Felipe nip, abriu? Não tá pra você, tem que ir, tem que ir, tem que ir, não tá pra você. Ah, oh, não. Ô, oh, parabéns, Felipe. Sério que eu tinha vida, cara? Não, mas não pode, cara. Que aí é o que acontece. Se fosse a Imperial, eu falo de eu teria que a do time. Matei aqui, Felipe. Vamos, eu preciso ali do mal. Tá com vocês, tá com vocês. Que pixel é esse, mano? Costa. É, agora é forçar e. MF, MF, história MF. MF Bom, NPA, aí. MF Xuxan. Linda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ter aqui, hein, galera. Boa. Areia 2, areia 2. Areia. Se fecha agora, se fecha agora. Tá Nip, tá Nip. Que jogo é esse, velho? Acho que tem uma alp, Fechado, tô fechando. Nada meio, ele só já vai no cara. Quer uma bangue? Boa, Yan. Bora bem, bora bem. Bora na batalha, bora na batalha. É, o smoke CT, quer dizer, Spock CT. Tem que CT já, banguei CT, Felipe, banguei CT. Banguei CT de novo. Tem mais um B, tá? Tem mais um B, tá? Mais um B. ele tá beitando alguém. Esse smoke tá rechando um chuda, cara. Banana em mim, esquece banana. Tá, esse tá, smoke esse tá uma merda. Esse tá uma merda. Eu fiz um Vamos ficar aqui, Cadinho? Banguei pra você, banana. Vou matar um C4. Tomei, tá mirando em mim já. Se quiser, pode fechar. Okay. Linda, Filipão. Só se fechar, galera. Dois, dois, dois aí, Felipe, dois aí, Felipe. Dois, dois caixão, dois caixão. Três. Botou, tira a cara, tira a cara. Escuro um, escuro um. é não top 6. Fudeu. Come, come, come os dois bom. come os dois juntos, juntos, dois juntos, dois, é dois, junto, dois é. juntos. Dois oh, juntos. Se fecha. Abre, abre, abre, abre. <risos> <risos> mano, inacreditável essa partida, cara. Tá jogado com a Mano, nada? você é louco. Ah, tá Ó, no último round, você que abriu. Esses detalhes são importantes, tá ligado? O último ah, round aqui. Acabei... Meu Deus, mano. Que eu, ia, eu ia matar o Felipe. Viu lá Não sei se a gente perder essa partida, mano. Mano, eu... Eu assumo, hein, hein? caralho. <risos> Eu tô com muito leite aqui. Caraca, meu Deus.